Vinheta de abertura TV Minicom Andréa apresentadora A gente vai expandir o programa que leva a conexão de internet a regiões distantes, isoladas e a pontos que precisam da tecnologia. É o programa GESAC, que você vai conhecer agora na reportagem de Renata Maia. Mesmo ao lado da capital do Brasil, um local longe da tecnologia. Este posto de saúde fica em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília mas não tem internet a conexão vai vir agora com o novo edital do GESAC O programa GESAC foi criado em 2002 para levar internet de graça aos locais onde a rede não chega hoje ele atende a 13 mil pontos em todo o país com o novo edital do programa este número vai subir para quase 31 mil O GESAC leva a internet por exemplo, há áreas de fronteiras, quilombos, assentamentos rurais e até há regiões no meio do Oceano Atlântico como a Ilha da Trindade, que fica entre o Brasil e a África. A grande novidade Diretor de desse edital né, é o Bernardes. atendimento a aproximadamente 13 mil unidades básicas de saúde, postos de saúde em todas as regiões do país, né, também atendimento a novos pontos de cultura, né, mantendo aí a conexão de escolas, é, centros da assistência social e telecentros né, dentro da nossa política de inclusão digital. No novo edital, 25 mil pontos vão ser terrestres. O restante vai vir dos sinais de satélite. E tem mais mudança. A velocidade passa de 512 kilobits por segundo para 1 megabit por segundo. O percentual de rapidez que precisa ser garantido sobe de 6 para 10 por cento. Nós estamos fazendo ao mesmo tempo que garantindo. O objetivo inicial do programa, que é o atendimento às comunidades em regiões remotas do país, nós estamos fazendo uma expansão visando atender a outros programas fundamentais do governo federal. Além de incluir mais pontos, o novo edital do GESAC também vai permitir a continuidade das conexões que existem hoje. É que a substituição dos serviços vai ser feita aos poucos. Vinheta de Encerramento, TV Minicom.